Território, bom, é conceito caro, de tão caro, é um direito inalienável da existência humana, no território eu me refaço em cada traço de palavras não ditas, de pessoas nomeadas malditas, é gay, viado, bicha, sapatão, Afeminadas Travesti Quantos queers Quantas queers <risos> É muita gente num território É muito colorido No território Eu sou a minha marca E a minha diferença Num dia a dia De escuta clínica Que me convida Cotidianamente a ser um testemunho vivo e um pouco gostante e muito escutante de certa alteridade. Território, território é a palavra instruída, minha gente, faz a gente ocupar o nosso corpo, a nossa cultura, a nossa arte, a nossa linguagem. Eu, que tantas vezes me desconstruí ao escutar homens autores de violência doméstica e contra a mulher e tantos homofóbicos, militei num município de homens e coronéis, sendo quem o pude ser. E também aquele do qual não pude ser, ainda eu sou sujeito com corpo e língua. Eu sou o psicólogo que se refaz na palavra e na escrita. Um quase geógrafo que se lança na vida. E um sujeito simples que tem uma sede infinita.